Pensa rápido, o que significa Actually, Fabric e Pretend? Se você respondeu atualmente, fábrica e pretender, tá errado. Presta atenção que esse vídeo é pra você. Se você está me conhecendo agora, eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e você está no Cai Como Uma Luva, o canal de inglês com entretenimento deste Brasil. Eu já peço humildemente o seu like para ficar feliz, a sua inscrição neste canal, acione o belzinho porque ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui. E é claro, compartilhe esse vídeo, mostre este canal para mais uma pessoa que está aprendendo inglês, porque assim você ajuda o Júnior a crescer o canal. Vamos lá, rumo aos 40k, pessoal. Let's go learners, let's go. Seja mais um learner aqui deste canal. Vamos lá então. Falsos cognatos em inglês. Falso cognato é uma coisa que parece que é que é, mas não é. Existem vários falsos cognatos em inglês e eu separei aqui três para mostrar para você. Primeiro, o falso cognato é o famoso actually. Actually. Repeat with me. Actually. Muito bem. Actually não significa atualmente como muitas pessoas pensam e a própria palavra induz você a pensar, não é? Muitas pessoas... Ah, actually é atualmente. Saquei, teacher. Não, não é por aí, não. Actually significa na verdade. Na verdade. So, uh, for example, actually, I don't wanna go there. Actually, I don't wanna go there. Na verdade, eu não quero ir lá, ok? E como que... Então, teacher, como é que se diz atualmente, então? Bom, atualmente você pode dizer nowadays, né? nowadays. Ou você pode até dizer currently currently, mas não actually, ok? Actually é, é na verdade. Próxima que eu separei aqui é a palavra fabric. Fabric. Repeat, fabric. Bom, a palavra te induz a acreditar que significa fábrica, não é? Mas não é. Não é. Se você pensou que fabric era fábrica, não é. Fábrica, na verdade, é factory. Factory. Isso que é fábrica. Mas fabric é um falso cognato que significa tecido é meu tecido por incrível que pareça fabric é tecido que legal né wool fabric sei lá o tecido de de lã né silk fabric um tecido de de o que, que é, é seda isso esqueci que é silk tecido de seda né e mais uma palavra aqui ó essa é clássica essa é clássica é a palavra pretend pretend ah teacher pretend é pretender não é pretender não é. Estou acabando com seus sonhos hoje no inglês, né? I'm sorry, I'm sorry. Pretender não é pretend, e sim intend. Né? Se você pretende fazer alguma coisa, esse pretender de intenção é intend. Intend. Agora, pretend significa fingir. Fingir. É, pretend é fingir. Né? So I pretend to be ok. Sei lá, eu pretendo estar bem. Pretendo, até eu confundir. <risos> eu dá zero pra ele. Eu finjo estar bem. I pretend to be ok. Eu finjo estar bem. Qual dessas palavras que você costumava confundir? Quais dessas palavras que você já sabia? Deixa aqui embaixo nos comentários também, porque eu adoro ler as suas mensagens, eu adoro interagir com vocês. Se vocês quiserem se conectar mais comigo, é só me seguir lá no Instagram, arroba Junior Silveira Oficial. Tem várias dicas de inglês que eu posto lá todos os dias, e você também vai, vai enfim, acompanhar um pouquinho mais na minha vida, ensinando e compartilhando tudo no meio da bagunça. So that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye! Tem olha lá, tem